Oi, eu sou o Nelson Chip, do Põe na Roda. eu sou o Pedro, HMC, também do Põe na Roda. E a gente, a gente tem um canal tá... no YouTube, fazendo muita bagunça também, Muitos né? vídeos toda semana com informação, humor, principalmente sobre o universo gay, no caso do nosso canal. E a gente veio aqui participar desse evento da Funarte, do Ministério da Saúde, no dia de conscientização, né, de luta contra o HIV. Porque tem muitos jovens que, que são infectados hoje em dia, às vezes por falta de informação, às vezes por é, falta da gente lá mesmo, puxar a orelha, lembrar que tem que usar sempre camisinha. É importantíssimo né, ter um evento desse porte para que esse tipo de informação seja sempre difundido e que a gente lembre os jovens, embora tenha informação abundante por aí, né, do quão importante é você usar camisinha, se prevenir e também não ter preconceito com as pessoas que têm HIV. Né? O Pedro falou de informação, uma coisa importante que a gente percebeu aqui na plateia é que as pessoas têm muita vergonha, as pessoas desconhecem o sistema de saúde do Brasil, o SUS, que tem é, todo tipo de procedimento para fazer as pessoas é, se prevenirem, desde a prevenção até do tratamento. Acho que a coisa mais importante que a gente tem que falar para você que está assistindo esse vídeo é que a prevenção é o começo de tudo. Usar a camisinha vai fazer você ter uma sobrevida muito maior do que aquelas pessoas que por um acaso esqueceram o preservativo. E se você por um acaso esqueceu o preservativo, tem consciência de que o Sistema Único de Saúde está preparado para te receber no centro de saúde e para você fazer o tratamento. Então use camisinha sempre e se proteja. É isso, acima de tudo use camisinha, essa é a mensagem principal, assim, a melhor maneira de prevenir. E enfim, não, não, não tire da cabeça literalmente, das duas, use camisinha.